Vamos então orar. Vamos começar a nossa live, vai ser curta. Vamos falar sobre o casamento de lá em Canaã da Galileia e vamos entender o que é que Deus quer dizer conosco através da mensagem do casamento. Vamos tentar entender, mas antes convido a minha irmã, o meu irmão aí do outro lado. Vamos orar. Vamos entregar esta live nas mãos de Deus para que Deus tome a direção certa e que nós possamos, assim, ser cheios da presença dEle, da direção dEle, da revelação dEle em nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, nós te damos graças. Obrigado por tudo, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelos livramentos, Pai, obrigado, Pai. Meu Deus, pelas tuas bênçãos em nossas vidas, Senhor O teu nome, Deus Pai, seja louvado, seja exaltado Seja magnificado e engrandecido de eternidade a eternidade, Pai Tu és o amigo mais fiel Tu és o passaporte para o céu Tu és a rocha mais segura, o amigo mais fiel, Pai No nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos de todo o nosso coração Palavras são poucas, ó oh, Pai, para agradecer E para descrever o quão bondoso, Pai tem sido o Senhor conosco, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, oramos em favor desta live. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe ela. Abençoe esta live, Pai. Fala conosco, Senhor. Dá-nos condições para que a gente aprenda contigo pai, tu és o nosso mestre o nosso professor, o nosso instrutor pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, fala pai conosco aquilo que o Senhor quer, que nós meu pai, uh, nós venhamos saber do Senhor em nome de Jesus Cristo e não daquilo que o nosso coração quer, mas que o Senhor quer que a gente saiba em nome do Senhor Jesus Cristo pai, meu Deus te peço meu pai, pela minha irmã, o meu irmão que estão aí do outro lado da live, acompanhando o meu pai, e aqueles que poderão ver o vídeo mais tarde, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, abençoá-los de uma forma grande, de uma forma tamanha, em nome de Jesus Cristo, faça cair por terra toda a preocupação, toda a ilusão que o diabo tem trazido, Pai, para a vida deles em forma de preocupação, medo, dúvida, autocondenação. Ó oh, Senhor Deus Pai, venha nos confortar, Pai, venha nos fortalecer, venha nos avivar, venha nos capacitar com o poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Pai, abençoa esta nação, abençoa o Reino Unido, Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a família real, conforta-os nesse momento de dor e luto que estão a passar, em nome de Jesus Cristo, dá-lhes força, dá-lhes sabedoria, dá-lhes condições, ó oh, Pai, de saírem, meu Pai, dessa, meu Pai, sem problemas nenhum Senhor no nome de Jesus Cristo venha curar a alma venha curar meu Pai as feridas venha meu pai unir aquela família venha abençoá-las cada vez mais em nome de Jesus Cristo Senhor pai te peço meu Deus pela economia deste país te peço pelos governantes deste país da-lhes sabedoria para governarem Senhor para a tua honra e a tua glória em nome de Jesus Cristo Senhor, abençoa Angola proteja, abençoa Moçambique proteja, abençoa meu pai Santo Meio Príncipe proteja abençoa Cabo Verde proteja abençoa Guiné-Bissau proteja pai, abençoa Portugal e Espanha Itália Alemanha França Estados Unidos da América o Brasil abençoa todas as nações do mundo pai meu Deus abençoa e proteja Israel Jerusalém de todos os ataques do inimigo da perseguição da inveja e de tudo aquilo que o senhor não plantou na vida deles em nome de Jesus Cristo prospera Jerusalém pai eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo pai Deus querido querido pai em nome do Senhor Jesus Cristo te peço ainda Pai que o Senhor venha com teu poder reduzir a cinza a nada meu Pai a força desse vírus dessa pandemia que está ali no mundo Pai no nome de Jesus Cristo, meu Pai, venha acabar com esta pandemia, Pai, te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, venha fazer com que essa pandemia, esse vírus, perca força, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a ponto de chegar, meu Pai, a um nível, ó oh, meu Deus, onde não precisa nenhum medicamento para curar a pessoa, se a pessoa apanhar um vírus desse, seu Pai, que passe mesmo, sem medicação nenhuma, Pai, como outras gripes, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, reduza, meu Pai, a agressividade, reduza, ó meu Pai, o, o poder que há nesse, nesse vírus ali, Pai. No nome de Jesus Cristo, para, o teu, para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Pai, arranca, meu Pai, arranca, meu Deus, arranca a força desse vírus, para que, meu Deus, essas vacinas que estão... Tão, tão, tão está tá ali no mundo, meu Pai, essas vacinas, meu Pai, não roubem a Tua glória, Senhor, de cura, o Senhor é que cura, o Senhor é que restaura, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, venha, meu Deus, venha com o Teu poder, arranca, meu Deus, essa pandemia, arranca, em nome de Jesus Cristo, faça, meu Deus, com que a vida volte ao normal, que as igrejas, meu Pai, tenham cultos normais, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua palavra seja, meu Pai, compartilhada, ensinada em todas as plataformas, em todas, de todas as formas, para a Tua honra e a Tua glória, Deus Pai. Te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmã. Irmã Lô Moraes Guerreiro, Deus lhe abençoe, irmã. Louvado seja Deus. Vamos então começar a nossa live. Vamos falar hoje sobre o, a interpretação do casamento em Cana da Galileia em Canaã da Galileia havia um casamento e a família de Jesus Cristo uh, foi convidada entende-se que eh, o casal ou esse pessoal que estava a se casar era alguém muito próximo da família de Jesus, da mãe de Jesus, de Maria ou de José logo Daí entendemos o porquê que esta família, a família de Jesus Cristo, foi convidada. A mãe de Jesus estava presente no casamento. Jesus também esteve presente no casamento junto com os seus discípulos. Qual é a mensagem por trás? Vamos ler o texto e depois tentamos, então, explicar com a direção do Espírito Santo. E ao terceiro dia fizeram-se...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 Perdão. E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde vinha, boa noite, irmã Vanilda Fernandes, Deus te abençoe, a paz do Senhor, irmã.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 Principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui falou o Senhor, irmãos e irmãs, até aqui falou o Senhor. Vamos lá. Ah, Jesus estava no boda, na, na, no, lá no, no casamento, e a sua mãe também estava ali, Maria esteve ali. O que é que Maria representa para nós hoje? Maria representa a nossa intuição. A nossa intuição. Jesus representa o eu sou. Deus. Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus que se fez homem. E os discípulos de Jesus, o que é que representam então ali no casamento? Os discípulos de Jesus representam as nossas faculdades. As nossas faculdades. Vamos lá. Eu vou ler mais aqui um pouco. Do coisa. O que o que é que significa um casamento? Um casamento é uma união, né, de dois estados de consciência, ou seja, é um casamento é a união de duas pessoas imperfeitas para serem trabalhadas, né? Deus vai trabalhar essas duas, duas pessoas imperfeitas, essas duas consciências no sentido de aperfeiçoá-los, ou seja, aperfeiçoar neles, nessas duas consciências, nessas duas vidas, o masculino e o feminino, a mulher e o homem, a imagem do varão perfeito. Ou seja, o casamento representa a relação que há entre Cristo e a Igreja. A Igreja é a noiva de Cristo e Cristo é o noivo da Igreja. Então, o casamento hoje, o nosso casamento, nós seres humanos, quando nós, os homens, nos casamos com uma mulher ou uma mulher se casa com um homem, ela é nada mais senão uma representação física daquilo que já existe no espírito. Ou seja, a união entre a Igreja espiritual de, de, de Deus... Né, a união entre a igreja espiritual, que é a noiva de Cristo, e Cristo, filho de Deus. Então, aqui, a união de dois, duas consciências. Nós viemos imperfeito para dentro do casamento. Cada um vem com os, as maninhas dele, cada um vem com os hábitos dele, cada um vem com, com as suas tralhas, né, com os seus problemas, e, e se juntam. E se tornam um só corpo, uma só carne E ali vão ser trabalhados pelo Espírito Santo O Espírito Santo é o nosso mestre Então vai nos ensinando Olha, isso aqui a tua mulher não gosta, nem Deus gosta Esse teu hábito você tem que deixar Então nós vamos ser trabalhados pelo Espírito Santo Dentro do casamento, a mulher também, Deus também trabalha nela, olha esse teu hábito, Deus não gosta, não é bom, não é bom para uma mulher de Deus e mesmo teu marido também não gosta, teu marido representa Cristo, tu representas a igreja, a igreja cuida das coisas de Cristo aqui na terra, Cristo cuida da sua igreja a partir do céu. Então, o Espírito Santo vai trabalhando Em nós, isso aqui é uma Interpretação clássica, assim De forma literal, o que é que significa O vinho no casamento acabou e Então, Maria a, facu, a intuição a intuição Foi falar, quando acaba aquela alegria No teu coração, no teu casamento O casamento é a união da alma e o corpo Quando o corpo não está já a corresponder Bem, a intuição, a tua intuição O teu pensamento diz hum, Tem alguma, alguma coisa errada no corpo A intuição diz, então a que Maria vai até um encontro de Jesus Jesus é o Espírito Santo Dentro de nós Olha, tem alguma coisa nesta festa nesse casamento que não está a funcionar bem e, e, e eles não têm vinho Acabou o vinho, acabou a saúde Acabou a alegria, ele está nervoso, está estressado Então, Jesus Cristo Transforma a água em vinho Nós sabemos que o nosso corpo É composto né, Por 80 a 75% De água líquida né, a, terra, o, a terra também é mais água do que terra. É 75 a 80% de água e os outros 25% ou 20% é que é terra. Logo, o nosso corpo também é a mesma coisa, porque o nosso corpo, Deus, formou da terra. Então, tudo que é na terra, há em nosso corpo. A união do nosso corpo e a nossa alma é... Que aqui é chamado como casamento Quando a nossa alma Está de acordo Quando o nosso corpo está de acordo A um casamento, a alegria Mas se falhar alguma coisa aí Então o vinho se falhar A alegria, entrar o nervosismo A falta de Saúde, problemas, preocupações Então a intuição da lhe conta e vai ao encontro de Jesus Vai ao encontro do Espírito Santo Olha, precisa de água E o Espírito Santo dentro de nós transforma a água em vinho Para que a festa não termine, ou seja, para que a gente não morra Para que a gente não, não seja derrotado Por uma situação causada talvez pelo diabo ou até mesmo por nós Então este casamento se passa dentro de ti, minha irmã dentro de você, dentro do teu corpo. É a união entre o teu corpo e o teu espírito, o teu a tua alma. Jesus Cristo foi convidado. Junto com Jesus estava também os seus discípulos. Discípulos são as faculdades que vão vamos falar isso mais em frente então. OK, Maria, mãe de Jesus, representa a nossa intuição e quando acabou o vinho, a mãe de Jesus, que é a intuição, disse-lhe: "Eles não têm vinho". E disse-lhe, Jesus, E disse-lhe, Jesus, mulher, que tenho eu contigo, minha hora ainda não chegou, ou seja, a hora de Jesus para para se apresentar, para começar a fazer milagres, não tinha chegado ainda, há uma hora, lembra-se que no livro de Eclesiastes, capítulo 3, Deus diz assim, através do rei Salomão, né? foi ele quem escreveu, Deus diz assim, que há tempo para tudo, há tempo para sorrir e há tempo para chorar, há tempo para viver, e há tempo para morrer Há tempo para uh, ganhar E há tempo também para perder Então, tudo está determinado dentro de um tempo Há tempo para nós nos casarmos Como, por exemplo, uma criança com sete anos Não pode casar porque não tem a idade adequada para casar Há um tempo próprio para se casar Há um tempo também próprio para nos formarmos Há um tempo para fazer filhos Há um tempo para tudo Há tempo para tudo Então, uh, Jesus disse Mulher, o que é que nós temos em comum? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, o que, é que nos liga? A intuição e o espírito. Eles trabalham junto. A intuição passa a dica no espírito. O espírito passa a dica na intuição. E então acontece o um milagre. Transformação da água para o vinho. Jesus representa o eu sou. lembra que Jesus, que Deus, quando apareceu para Moisés na Sarça Ardente, Moisés perguntou, olha, eu vou para o Egipto, o Senhor está me enviar para lá, mas se eles me perguntarem quem te enviou, o que, é que eu vou dizer? Qual é o teu nome? Deus disse assim, diz que o eu sou te enviou. Eu sou. Então, Jesus é o eu sou. O eu sou é Deus. Deus é o Espírito Santo dentro de nós. E seus discípulos são suas faculdades. O vinho representa a vitalidade que forma o elo, de ligação entre a alma, que é o nosso pensamento, e o corpo, que é a substância. O nosso corpo é a substância. É uma essência livre que permeia tudo e é gerada da substância nervosa. Ou a água da vida. Este vinho da vida, ou vitalidade, livre do organismo, deve estar presente em grandes quantidades, antes que uma fusão de pensamento, ou alma e corpo, que Vai dar em casamento quando a alma e o corpo se unem, possa ser feita com sucesso. As seis talhas de pedra, as seis talhas de pedra representam os seis centros nervosos do nosso corpo. Nós temos seis centros nervosos do nosso corpo que transportam a água que transportam o líquido, ou seja, os fluidos. Nós, nós temos alguns fluidos que são vitais para, a nossa, para o nosso bom funcionamento, para a saúde funcionar em perfeita harmonia em nosso corpo, para que a gente tenha saúde. Essas seis ali representam os seis centros nervosos do nosso corpo. A água representa a água da vida, a palavra de Deus, ou o fluido, o líquido nervoso. A água representa isso dentro do... Então havia ali cestalhas e Jesus disse para encherem com água. A água representa isso ali. Quando a energia vital é gerada a partir da união do pensamento espiritual com o fluido, que é o, o que é o líquido nervoso, ou a água, a água da vida nos centros do organismo, então acontece o um milagre do vinho da vida. Quando quando esses, esses seis centros nervosos do nosso corpo é, elas transportam esses fluidos Para todas as partes do nosso corpo Acontece o casamento Ou seja, há harmonia, a saúde a equilíbrio no nosso corpo Nós temos paz, nós temos serenidade Tudo bate bem Tudo, tudo funciona em perfeita harmonia E equilíbrio dentro de nós O problema é que quando a gente vai ficando cota A gente vai, vai, vai, vai avançando na idade A gente vai, vai tendo mais preocupações E essas preocupações causam às vezes Medo e esse medo depois causa culpa Ou seja, essa culpa causa medo E esse medo rouba a tua alegria de viver Começa a secar os teus ossos Lembras quando Davi, rei Davi, pecou, se deitou com o Batseba, mulher do Uria Davi disse, enquanto eu escondi, enquanto eu guardei os meus pecados Enquanto eu não confessei os meus pecados, meus ossos secavam dentro de mim. Então, esse líquido, esses fluidos no nosso corpo começam a secar. A pessoa começa a ter problemas de artrite, começa a ter problemas de artrose, começa a ter problemas de, de dores nos ossos, já não consegue... É, movimentar bem o corpo Porque dói tudo, dói a coluna Dói o ombro, dói o joelho Dói, dói a bacia dói, dói tudo, por quê? Por conta dessas coisas, o líquido, os fluidos né, Da vida, elas estão a secar No corpo, mas por quê? porque esta pessoa está em pecado, não, muitas das vezes até não, às vezes então o que ele faz isso é muita preocupação, ele não consegue divertir-se, ele não consegue estar dentro do casamento o casamento é é a união entre a, o corpo e a alma, quando tudo funciona bem, a Bíblia no livro de provérbios capítulo 23 no versículo 7 diz, assim como o homem pensou ou imaginou no coração dele assim ele é, então essa pessoa em vez de Deixar com que a consciência dela Se conecte a Deus A promessa de Deus, não A consciência dela perde muito tempo Agarrada às coisas do passado Ou até às coisas negativas da vida à crise isso rouba a alegria né, De a gente desfrutar do casamento E não há ali milagres não há coisa então a pessoa mas Maria tá ali Maria é a intuição a intuição tá a dizer que tem alguma coisa errada e como é que tu sentes isso pela dor pelos sintomas tu sentes isso a intuição tá te avisar tá a avisar o Espírito Santo tá dentro de ti está pronto para para para transformar água em vinho ou seja para para trazer saúde para o teu corpo para que a festa não termine para que você não passe vergonha porque se Jesus não estivesse aí nesse casamento este, este casal ia passar vergonha porque o vinho terminou antes do tempo. Naquele tempo, o casamento lá em Israel tinha um costume levava sete dias, uma semana. E o vinho acabou no meio do casamento isso prova que era uma família com poucos recursos, não tinham muito, muitas condições, muita para fazer um plano de tipo 200 pessoas e tantos litros de, de vinho pelo menos até vai bater, vai dar, valer dar nos sete dias, na, vai dar numa semana, mas não, parece que as contas não deram certo, não bateram certo porque o vinho terminou antes do tempo, mas Jesus Jesus, que, eu salvo, que foi o salva-vida deles ali, vou usar esse termo, estava ali. Quando Jesus é convidado no casamento, quando Jesus é convidado na tua saúde, quando Jesus é convidado no teu casamento, quando Jesus é convidado nas tuas finanças, o milagre acontece, você não passa vergonha, minha irmã e meu irmão. Então, a intuição está a avisar, a intuição está tá a dar a deixa aí, alguma coisa está errada em ti. E tu sentes isso através da, dos sintomas que você vai sentindo você sente os ossos duridos, você, você já não sente a alegria de viver, você não sente, tem aqueles dias que você não tem alegria pela vida, não sentes isso, isso é sinal que os fluidos que, que, que transportam essa energia da vitalidade que dá vida ao corpo, elas estão, se, estão, estão, estão a secar, estão a terminar, então, o que que a pessoa deve fazer? A Bíblia também diz no livro de provérbios que um coração alegre é saúde para os ossos, né? Um coração alegre é saúde para todo o corpo. Um coração, um coração está a dizer a alma, a alma. A alma. A alma é o pensamento, o centro da nossa vontade. Então, como é que, como é que a tua alma está? Deus está a falar contigo. E... Ele está pronto para fazer com que o milagre aconteça. Mas, se calhar, você não está a dar coisa, atenção. Então, faça essa introspecção dentro de você mesmo. E veja se tem alguma coisa ali que precisa ser trabalhada, espiritualmente falando. orar mais, ore mais. Medite mais na palavra de Deus. Busque mais. Busque mais e voltarás àquele teu primeiro amor, àquela tua... Aquela vida cheia de vitalidade, cheia de energia, cheia de vida mesmo, para que você viva. Então, o casamento é a união de dois, é, dois, é, dois, duas consciências, né? de dois seres. Jesus representa o, o, o, o eu só e os seus discípulos, suas faculdades. O vinho representa a vitalidade que forma o elo de ligação entre a alma, o pensamento e o corpo. Ok. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, depois de três dias, houve o um casamento ali na, em Canaã, Três dias. Três dias porque Jesus também levou três dias lá no, no, no túmulo. Né? Levou três dias. Depois, no terceiro dia, que Jesus ressuscitou. Três dias tem um significado muito importante. Por quê? Porque é um novo começo. O três dias é o... É, é, é, como é que se diz em português? É... The fullness of... Of Life, como é que se diz, é, é, é aquele, é aquele todo, aquele estado completo, né, da vida, digamos assim, onde porque nós somos três em um, assim como Deus, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Nós somos Espírito, somos Alma e somos Corpo também, né? Temos, temos, na verdade, nós somos o Espírito, temos uma Alma e habitamos num Corpo. Então, três dias três dias porque o primeiro dia representa, perdão, o primeiro dia representa o desenvolvimento do homem em um estado de consciência, ou seja, o dia, o, o dia um, o dia primeiro é a consciência espiritual que deve ser trabalhada, deve ser desenvolvida. O segundo dia, ou o dia dois é a consciência da alma que deve ser trabalhada. E o dia terceiro, ou o terceiro dia, é a consciência do corpo que deve também é, ser, é, ser trabalhada, ser elevada ao estado espiritual né, de Cristo. Por quê? Porque Cristo veio aqui na Terra, trazer veio nos trazer a salvação, veio nos trazer o perdão porque sem Cristo nós estávamos perdidos mas além de nos trazer a salvação, o perdão, nós entendemos que Cristo também veio nos trazer a própria palavra de Deus em pessoa, Cristo veio, a Bíblia diz no livro de Salmos, né, que Deus enviou a sua palavra e os curou, ou seja Cristo esteve aqui fisicamente na terra, é a palavra de Deus que encarnou e hoje ele está aqui através do Espírito Santo nós temos a palavra espiritualmente, já não temos a palavra física, né? Cristo não está aqui fisicamente, mas espiritualmente. Cristo é representado aqui fisicamente por você, minha irmã e por mim. Nós temos um corpo físico, representamos Cristo aqui na Terra. Cristo... Uh é Espírito, é a palavra de Deus, e nos representa diante do Pai, lá no céu. Então, Cristo nos representa diante do Pai, nós representamos Cristo aqui na Terra, diante dos homens. Por isso, Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu também vou lhe negar diante do meu Pai. Tá vendo? Nós, fisicamente, se negarmos Jesus, sentiremos vergonha. Boa noite, irmã Adelaide. Deus lhe abençoe, irmã. Então, se negarmos fisicamente... Jesus, aqui na Terra, diante dos homens, Deus, Jesus disse que também vai nos negar diante do Pai. Por quê? Porque Cristo lá no céu nos representa E nós aqui na terra representamos Cristo Vamos então, coisa. o casamento é a união de dois estados de consciência Há duas consciências que se unem no casamento A consciência da mulher, é o da, feminino E a consciência do homem, o masculino e Isso é o que significa casamento A Bíblia é sobre casamento Começa no Jardim do Éden uh, uh, Com o um casamento Adão e Eva no meio da Bíblia, lá nos Evangelhos, né? nós estamos aqui a falar do livro de João 2, eh, né? em Caná, as bodas de Caná, o casamento né? no, em Caná da Galileia. Então, no meio a um casamento, Jesus é convidado neste casamento e, no fim, na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, 22, fala também do casamento. Então, a Bíblia fecha com casamento, o casamento do cordeiro de Deus, né, do, de Jesus Cristo, com a sua noiva, que é a igreja. Nós somos a noiva de Cristo, nós, então, vamos fechar, fazemos parte desse, do fim, né, dessa história linda que Deus escreveu, através de várias figuras, através de várias histórias que Deus usou, e através de vários exemplos, sombras, tipos, né? na Bíblia. Vamos lá, Caná, a palavra Caná significa lugar de cana, ou lugar de caniços. está vendo caniço? Aqueles paus tipo cana. Lugar de cana, ou lugar de caniços, ou juncos. Mas para que serve aquilo? Para fazer flautas. Né? Aqueles caniços, naquele tempo, faziam flautas. Era para música. Usavam muito para fazer. Então, Cana é uma terra cheia desse tipo de, de coisa, de, de caniços, de juncos, de de cana, referindo-se à música e aos sons do corpo, cana significa isso. Uh, referindo-se à música e aos sons do corpo, que é a laringe. laringe. tem como principal objetivo a laringe. Qual é o principal objetivo da laringe no corpo do ser humano? A laringe, a laringe tem como principal objetivo promover a saúde do aparelho vocal e prevenir doenças na laringe mesmo, né? Aqui nas cordas vocais. Então nós entendemos por que, é que nós precisamos das cordas vocais para falar, tudo é sobre palavra, para falar, falar a palavra de Deus, falar de Deus aos outros, ao mundo. Foi isso que Jesus nos comissionou e de a todo mundo prega o evangelho. Como é que nós vamos pregar o evangelho? Usando a palavra, falando, conforme estamos a fazer agora, a pregar. Então Caná significa isso ali. Tem a ver com laringe, tem a ver com a música, tem a ver com o som, tem a ver com som, com a palavra. Galileia significa rodopiar, ou seja, redemoinho. E representa aqui, nesta passagem do casamento lá nas, botas de, nas bodas de Caná representa poder, força e energia. É isso que a palavra Galileia uh, significa ou representa aqui nesta passagem. Poder, força e energia. Então, quando há este casamento, quando essa junção, entra a música, entre o som, entra a palavra, com poder, com força e energia, acontece um casamento. Acontece o um casamento, acontece o um milagre. Mas quando a vitalidade do ser humano é baixa, para dizer, quando esses líquidos que o nosso corpo possui, ela, ela começa a baixar de intensidade, o nosso corpo já não consegue produzir esse tipo de líquidos, né, esses líquidos, esses fluidos é, nervosos é, no sistema nervoso, no, no, perdão, no, sistema, no centro do nosso, do nosso sistema nervoso, então acontece aí uma transmutação, uma transmutação é mudança de uma coisa em outra. Acontece ali uma transmutação, uma mudança da substância do material para a alma. Sentimos isso no processo regenerativo com uma incapacidade de concentrar nossos pensamentos quando a intuição Maria clama pela intervenção do Eu Sou, que é Jesus Cristo, dizendo eles não têm vinho, ou, ou seja, eles não têm vida em si, eles não têm vitalidade. Jesus disse a ela que temos nós em comum, mulher, o que é que nos une, mulher? O que é que nos une? Intuição. Há uma coisa em comum que nos une? É isso que Jesus faz essa pergunta, ou seja, exclama isso para Maria, Maria que representa a intuição. O que é representado por Caná da Galileia? Caná significa um lugar de junco, né? Nós já falamos aqui o coisa. O vinho representa a vida no pleno, no plano espiritual. Houve uma transformação da água para o vinho. A água, nós sabemos que é os fluidos, os fluidos, os líquidos que o nosso corpo produzem para a boa manutenção da da, da vida no nosso corpo né? quando estes fluidos começam começam a secar, começam a, a perder intensidade, no nosso corpo é necessário ali uma transformação, é necessário ali uma, uma mudança, é necessário ali uma o um milagre da da água para o vinho, tem que acontecer isso, porque senão, já sabes, é problemas mesmo de saúde no corpo do ser humano. Então é ali onde a intuição que Maria fala, olha, tem alguma coisa errada em si. Fala com Jesus e Jesus então fala para os servos ali, os servos que estavam ali para pegarem, aquelas cestalhas de água e levaram para o mestre sala o mestre da cerimônia aí é representado por Deus Deus é quem é quem controla tudo a festa da vida a vida está na mão de Deus é Deus quem tem o poder de dar vida é Deus quem tem o poder de tirar a vida o diabo não tem poder de dar a vida nem dá um pouco tem poder de tirar a vida quem tem esse poder é Deus então o mestre sala prova do vinho e diz calma espera aí todo noivo é, primeiro coloca o bom vinho, quando todos já estão todos borrados, todos o cão já lhes mordeu, já estão todos bêbados mesmo, esses aí já não conseguem mais notar se o vinho é de boa qualidade ou não. Então qualquer vai, qualquer marca vai, qualquer vinho de pouca qualidade vai. O importante, o objetivo é ficar bêbado, né? Então, mas é, o mestre Sala diz assim, todo noivo, poxa, coloca primeiro o bom vinho, e quando termina o bom vinho coloca aquele de pouca qualidade, né? Mas você não. Você é diferente. Você guardou o bom vinho para o último. Quando a alegria no teu casamento começa a fugir, como sabonete a escorregar na mão. Quando a tua saúde começa a querer ficar comprometida. Quando, sei lá, coisas da tua vida, finanças começam a querer complicar. Crises. Se Jesus é convidado na festa da tua vida então clama a intuição vai te avisar Maria a intuição está dentro de ti vai te vai te avisar vai te dizer tem alguma coisa ali que não está a ter bem os teus ossos já começam a doer tu já não consegues andar com aquela intensidade que andavas antes tu já não consegues encarar a vida com aquela alegria como encaravas antes tem alguma coisa errada tu consegues notar isso porque porque a intuição dentro de ti que é Maria representada ali, ela vai te dizer e vai ao encontro de Jesus, a intuição vai ao encontro do Espírito Santo para te ajudar, e o Espírito Santo, o eu sou, Jesus, o Deus que está dentro de ti, então transforma <coughs> perdão, a água em vinho, a água, ele vai pegar mesmo dos líquidos, dos recursos que você tem no teu corpo e vai transformar a água em vinho, e a alegria vai continuar no casamento Você não vai passar vergonha Você não vai morrer antes do tempo Sem você cumprir aqui na terra O teu propósito pelo qual Deus te criou Tu vieste para cumprir um propósito aqui neste mundo E este propósito Enquanto você não é cumprir Você não pode sair aqui deste mundo E isso é que complica muitos, muitos irmãos temos, na Bíblia temos salvação E temos propósito Deus nos salvou através de Jesus Cristo Para nós cumprirmos O nosso propósito Todo ser humano que veio aqui neste mundo Veio com propósito Não há ninguém neste mundo que veio sem um propósito Aliás, sem propósito não se nasce nada Como por exemplo, o propósito da lâmpada É, é iluminar e acender coisas né E dar luz Então quando se fez Quando o fabricante é, Começa a fabricar as lâmpadas Ele sabe que o propósito é este, né? para dar luz, claridade nas casas, nas ruas e aonde for. Então, eles fazem um número com coisas eles vendem. Esse é o propósito. O propósito do copo é nós usarmos para bebermos água e tudo que é líquido, né? Sumo, leite, chá e outros outros líquidos. Então, o teu o propósito da tua vida é glorificar a Deus aqui. Como é que você vai glorificar a Deus aqui? Através do teu propósito. Qual é o teu propósito? É aqui onde mora o coisa. Porque Deus quer ser glorificado através de você Deus criou o mundo Criou-te a ti Para que ele glorifique Mas o diabo O que, é que ele faz? O diabo tenta te distrair Com coisas Que roubam a glória de Deus Para que você não glorifique a Deus Ou seja, tenta te desviar do teu propósito O diabo não tem poder Para te fazer perder a tua salvação Se Deus te salvou, você está salvo Mas o diabo se você não saber qual é o teu propósito, e se você não for firme nas tuas convicções com relação à tua vida espiritual, o diabo vai te distrair, vai te fazer com que você não cumpra o teu propósito. E até pode pode fazer com que você atire a toalha antes do tempo. Ou seja, nem consigas terminar o teu propósito aqui na Terra. E, e voltas para Deus de onde tu viestes, sem teres cumprido o teu propósito. E se a pessoa não consegue cumprir o propósito dele aqui na Terra, não cumpre o propósito dele porque não conhece, não sabe qual é o propósito dele, vive só mesmo por viver, ou até o ou outro tipo de pessoa sabe qual é o propósito dele, mas também se distraiu muito com, com as distrações que o diabo usou com... com, com... As interações que o diabo foi usando, o diabo foi lhe distraindo muito e não coisa. Não, essa pessoa também vai sem cumprir o propósito dele. E se não cumpre o propósito dele, não glorifica a Deus. E se não glorifica a Deus no propósito, não tem direito às, às coroas. Temos cinco ou seis coroas na Bíblia. Então a pessoa não cumpriu o propósito, ela não recebe as coroas. Paulo diz assim, eu combati o bom combate, guardei a fé, né? terminei a carreira. Né? E, e, ah, Paulo diz que tinha um troféu agora, tinha um, um, um troféu à espera dele. porque Porque ele combateu o bom combate. Combater o bom combate é, é nesse sentido. É cumprir com a tua missão. Paulo cumpriu. Paulo plantou a igreja na Ásia, em vários sítios. Porque Paulo sabia qual era o propósito dele. Paulo não perdia tempo com as distrações de Satanás. Hoje o mesmo... Acontece conosco. Você tem um propósito a cumprir. Se calhar o teu propósito é dentro do teu casamento primeiro. Ganhar o teu marido para Cristo. Por isso é que Deus permitiu que você se casasse com esse teu marido. E você não sabe que esse marido é o marido do meu propósito que Deus me deu, está todo cheio de problema e como você não sabe, você compara com a irmã, com a amiga, ou com outra pessoa, você diz, poxa, se eu soubesse, eu não me casava com esse homem, um homem que não tem maneira, um homem que não sabe nada, não ajuda, um homem que só me faz sofrer, é propósito, é tudo para o propósito, a, a tua coroa depende desse, de, desse propósito aí com este homem, por isso Deus permitiu que vocês se casassem, Deus sabia que esse homem está cheio de defeito. Mas Deus quer que através de você esse homem seja salvo. Esse é o teu propósito. E como é que eu vou fazer então? Talvez o que está atrapalhando é que você também responde muito no homem. Em vez de tratar ele com amor e quando ele está agressivo. Ganhar ele no amor. Não, você também quer ganhar ele na, na força do braço. Ele já está a usar a força do braço porque ele não sabe. Ele está no mundo, usa a força da carne. Yeah. Mas você é cristão você tem o espírito de Deus e você não está a usar o espírito não está deixar o espírito de Deus te usar você está a usar a força da tua carne a tua sabedoria intelectual para tentar ganhar esse homem ninguém consegue tentar humilhar esse homem até tiras umas boas na cara dele e em vez de aproximar esse homem para Cristo está afastar mais esse homem sempre quando ele fala de Cristo nos dias que você está bem ele fala hum, se quem vai para a igreja, lê a Bíblia todos os dias, fica a falar esses palavrões, fica a rir comigo das bandeiras das outras pessoas, não tem moral para me falar de Cristo. Então, este é o nosso sacrifício todos os dias temos que coisa, vamos voltar aqui então pro para a palavra. Perdão, na regeneração, a essência do corpo, que é a água, porque o corpo é composto por 75% de água. Então a essência do nosso corpo, o que há mais no nosso corpo, nós somos mais água do que do que do que do que do que do, que, do que carne, né, do que sólido, do que algo sólido. Nós somos mais água. Na regeneração, a essência do corpo, que é a água, é transmutada, ou seja, é transformada ou elevada é a planos superiores da consciência pela atividade das forças vitais que se unem aos fluidos, né, os líquidos nervosos no centro da força. Aqui o centro da força é Caná da Galileia. Caná é o sítio onde uh, é conhecido como uma terra onde se planta muito junco, muito caniço, e Galileia significa força, poder, né, força, poder. Então, o processo, o centro da força... Está a ver a água aqui. Por isso que houve o um casamento ali. E isso tá onde? tá aqui na laringe. Laringe tem, tá ligado com palavra, tá ligado com som, tá ligado tá ligado com música, tá ligado com coisa. A Bíblia, no livro de eh, Provérbios, capítulo 18, no versículo 21, diz que o poder da vida e da morte tá na língua. Língua tem a ver com som, com palavras. Então, nós... Ficamos doentes muitas das vezes, por causa das nossas... Estamos todos a falar de doença. Estamos até a querer personalizar a doença para nós. Essa minha, e fala o nome da doença. Não, isso não é teu, não é teu você nunca criou a doença, então você não diz essa minha, esse, esse monstado uh, de saúde uh, eu já lhe conheço, essa minha e não sei o que, até a pessoa já conhece, não nos meses de tal, ao mês de tal faz muito frio e a pessoa fica doente essa, a pessoa já tem essa consciência que naquele mês vai ficar doente, naquele mês porque faz muito frio, a pessoa já sabe e depois quando passar aquele tempo e vai vivendo assim, ele esse problema já vai coisa, já vai comigo já vai comigo aí uns 10 anos uns 5 anos, porque quê? porque a pessoa personalizou aquilo, porque a palavra a laringe, a força está ali, Canã da Galileia, o processo envolve a laringe, a voz, como sabemos fazer essa transmutação em Canã da Galileia, Mãe de Jesus, Maria, significa intuição dentro de nós, nos dá, deixa e percebemos interiormente o fluxo da vida e da substância por todo o organismo com centro de atividade na garganta. Caná, garganta, tem a ver com palavra. Caná, como eu sou então Maria, que a nossa intuição nos avisa quando o corpo não está a corresponder, alguma coisa está doer no corpo. Maria. Que a nossa intuição nos avisa, olha, tem alguma coisa errada, os ossos estão doentes, doer, você está precisando precisar de alguma coisa, mais vitamina, vitamina D no corpo, está precisando precisar ferro, está precisando precisar coisa, circulação sanguínea, isso e aquilo, olha, coisas do gênero. Então, nós precisamos ir até Jesus e dizer, pai, me ajuda pai em nome de Jesus Cristo transforma minha, minha minha saúde pelas feridas de Jesus eu fui curado eu não aceito doença o meu corpo é o templo do espírito santo em nome de Jesus Cristo o meu corpo não foi formado por por Deus para habitar para para para albergar e, e, doenças, não, eu não aceito isso, eu rejeito, você precisa agora fazer afirmações de negação de doença e de aceitação da, da promessa de Deus, você precisa usar a laringe, você precisa usar a voz, você precisa tirar para fora aquilo que, que Deus não plantou no teu corpo e trazer para dentro de você aquilo que Deus te prometeu e já te deu uh, através da palavra dele, Deus disse que já te curou pelas feridas de Jesus, Deus de, diz que já te abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus, onde é que Cristo está? Cristo está dentro de ti representado pelo Espírito Santo logo a bênção está dentro de você a bênção está dentro de você então, eu sou Jesus, reinicia o processo regenerativo interno e abastece o organismo com o um vinho novo da vida Jesus segue a sugestão da intuição, ou seja, Jesus aceita agora a nossa intuição Porque a intuição que é Maria, que diz, olha, eles não têm vinho, eles não têm mais saúde Acabou, a festa não vai terminar, a festa da vida Essa festa, esse casamento ali é a festa da vida Se a pessoa não tiver saúde, a pessoa morre então, Jesus precisa entrar em cena, transformar a água em vinho, para que a festa não termine, para que a vida não termine. Jesus segue a sugestão da intuição que Maria e interiormente percebe que o corpo está cheio de substância e de vida omnipresente. Depois de perceber a plenitude da substância, a próxima etapa em evolução é espiritualmente, é espiritualmente ver a vida elemental, ou seja, a vida principal levando a substância transmutada ao homem da festa. Quem é o homem da festa? Jesus Cristo, que é Deus. Deus Deus é o homem da festa. Boa noite, irmão Rafael André J. Prince. Joseph Prince. Deus te abençoe, irmão. <coughs> Perdão. Porque o mestre Sala disse que o último vinho era melhor do que o primeiro. Por que, que o mestre Sala disse que o último vinho era melhor do que o primeiro? Quando nós cooperamos... Conscientemente, no eu só, no Cristo que habita dentro de nós, com o processo regenerativo sob a lei espiritual, temos a realização de uma nova vida na alma e no corpo que é mais sutil e mais satisfatória do que aquela que veio da ação automática da lei natural. Então, meu irmão, quando nós aceitamos o que Deus nos deu, através da, do Filho dele, Jesus Cristo, que é saúde, que é vida longa, que é alegria, que é paz. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então, quando nós aceitamos conscientemente, nossa consciência, e vivemos de acordo com essa consciência, o vinho transformado em nossa vida ela é muito melhor, ou seja, o nosso, a nossa vida é muito melhor agora do que antes, quando não tínhamos Deus. É lógico que a gente sem sabedoria diz, poxa, éramos felizes e não sabíamos quando tínhamos 17 anos, 18 anos, aqueles tempos de discoteca, tempos de festa, tempos de pular muros para enamorar, tempos disso e aquilo, éramos felizes e não sabíamos. Na verdade, é o diabo a tentar nos distrair. Não, nós não éramos, não éramos, não éramos felizes sem Deus. Não a vida. Aquilo era tudo ilusão. O diabo cria essa ilusão. A verdadeira vida começou agora. Agora que você tem Deus. Não, mas eu não sinto aquela intensidade, como eu sentia antes, naquela altura, quando coisa. Porque você não está a pedir para que Jesus transforme a água em vinho. Não importa a idade, não, também deve ser já por cada idade. Nós estamos já com uma idade avançada, estamos nos 40 e tal, outros já estão nos 50, outros estão nos 60. Então, perdemos aquela intensidade, a gente entender é, é compreensível. Não, a Bíblia diz que é, Moisés... Tinha 120 anos e os, olhos dele não se, e os olhos de Moisés não se escureceram. Moisés não perdeu os líquidos. Moisés não perdeu os líquidos, os líquidos vitais. Esses líquidos que nós estamos aqui a falar da água, que é transformada para o vinho. Esses líquidos que fazem com que a festa não termine. A festa de quê, irmão? A festa da vida, a festa da alegria de viver a vida, de, de celebrar a vida. É este, este coisa. O vinho representa... Aquela dimensão espiritual Deus agora transformou-te E tirou daquela dimensão natural Que nós nascemos do papai e da mamã Que a gente falava, éramos felizes E não sabíamos Boa noite, meu apóstolo Tiago Balde Mão mano, mano, meu irmão Como é que é, mano? Depois, olha, eu depois ligo para ti, irmão Vamos falar um bocadinho, matar um bocado de saudade Já há muito tempo Papai do Senhor, irmão Então, aqui é a questão de nós coisas, de nós entendermos o coisa, a festa da vida, ela não deve terminar quando Deus, quando Jesus aqui transforma água em vinho, transforma aqueles fluidos, aqueles líquidos que nós temos no corpo em vinho. Vinho é a alegria de viver, vinho é a celebração da vida. Lembras que o primeiro uh, milagre que Jesus faz na Bíblia, aqui na Terra, é a transformar a água em vinho no casamento lá em Caná da, da Galileia. O primeiro milagre que Moisés faz na Bíblia é transformar a água em sangue. Sangue significa julgamento, morte, ali, nesse sentido. É lógico que sangue também na Bíblia representa também vida no livro de Levítico a Bíblia diz que a vida a vida está no sangue né a vida está no sangue então nós entendemos que sangue na vida significa sangue na Bíblia significa vida mas ali quando Moisés transforma a água em sangue Uh, morreram os animais, morreram os peixes Morreram pessoas, morreram coisas porque, porque não tinham água Então ali era julgamento Mas aqui Jesus transforma água em vinho Vinho é vida Jesus nos deixa, nos dá, deixa Jesus diz assim Eu vim para que vocês tenham vida E a tenham em abundância Essa vida é quando Jesus transforma água no nosso corpo, ou seja, a dimensão da vida natural do papá e da mamã Para a dimensão da vida espiritual, que é o vinho aqui É a alegria toda hora Sabias que toda, todo ser humano que tem vício de beber álcool Bêbado mesmo, tá vendo, bêbado, aquele bêbado Tá Procura, ele tem sede de, de algo espiritual E como não encontra, ele se refugia no álcool a bebedeira, esse, esse, esse vício, quando a pessoa tem problemas de álcool, na verdade essa pessoa está a precisar de Deus, sabia só que ele não está a encontrar, tá... e a gente como não entende, a gente fica a rir, ele é bêbado e alcoólatra, não. Na verdade, este tem sede de algo espiritual. A Bíblia diz assim, olha, sejam embriagados com o Espírito Santo e não com vinho. A Bíblia nos aconselha, Deus nos aconselha a nos embriagar. O Espírito, tá vendo? a alegria que o Espírito Santo traz no nosso, em nosso coração é comparada a quem já bebeu álcool. Quem já bebeu, eu já tomei. Eu conheço e eu sei. Então, quem já bebeu álcool sabe perfeitamente. E hoje está em Deus, deixou o álcool, que ele não precisa mais do álcool para se sentir naquela vibe. Por quê? Porque o Espírito Santo te proporciona essa alegria. Você não precisa de álcool. Então, quem está no álcool e está perdido, não consegue sair do álcool, este, na verdade, está à procura do caminho da, da, da espiritualidade. Este precisa de coisa, este Precisa de ajuda, só, só alguém com uma, uma palavra, com, com aquele dom da palavra e conseguir é, tocar, porque há pessoas que têm esse dom, eles, eles sabem manejar a palavra, então a pessoa consegue encontrar o rumo certo. E ele, basta ele coisa encontrar o rumo certo que é Cristo Pronto, ele esquece o vinho, ele esquece o álcool Por quê? Porque o Espírito Santo lhe proporciona tudo aquilo que ele precisa E que ele estava procurando o álcool Voltamos aqui então Então, Jesus transforma o líquido que está querendo secar no nosso corpo Em vinho, o líquido é água Em vinho e a alegria a alegria do casamento não termina Continua o casamento Nós continuamos a viver a nossa vida aqui na Terra Na verdade Amém, apóstolo Tiago, amém, amém Então, nós continuamos quando, Mas nós precisamos colaborar com o Espírito Santo Sabemos que temos aqui alguns convidados E a Bíblia, não é à toa quando coloca Maria estava, foi convidada no casamento Jesus também estava com os seus discípulos Nós sabemos que Jesus tinha 12 discípulos Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Há aqui um descortinar que a gente precisa. Há aqui uma revelação profunda da palavra. Há aqui uma, há um, há um coisa, uma revelação uh, espiritual profunda. Uh, Jesus, Jesus aqui representa o eu sou, Deus. Maria representa a nossa intuição. E os doze discípulos representam as faculdades. As nossas faculdades, ou seja, a nossa capacidade, né? de fazer as coisas. De... Vamos lá. O que representa a transformação da água em vinho por Jesus? Na, uh, de, de, o, que, o que é que representa a transformação da água em vinho que Jesus fez nas bodas de Caná, que Jesus né, é, fez lá na boda de, de Caná da Galileia? O vinho simboliza a vitalidade que forma o elo de ligação entre o, plen, o plano físico e o, e, e o plano espiritual. O vinho também representa, o, ou seja, no processo de regeneração espiritual, o corpo, que é a essência, a, a essência do corpo, do nosso corpo, é 80 ou 75% de água líquida. Então, ela precisa ser, ser transformada ser elevada isso acontece na nossa consciência consciência é aquele lugar onde se junta onde onde onde há uma junção entre o espírito o nosso espírito e a nossa alma então a junção do nosso espírito e a nossa alma vai dar é o que é o que se chama consciência e isso no, na psicologia a consciência nós podemos aqui dizer que é, é, a, é a nossa mente subconsciente é o nosso cartão de memória é, é aquela coisa quando tua noite vais dormir e tu começas a sonhar é aquele filme que passa ele começa a te mostrar tudo como por exemplo se assistires um filme de terror e, e, e sentires medo esse medo ali te, ou seja, esse medo te toma tu quando vais dormir, tu pegas no sono tu sonhas como se estivesse a ser perseguido por aquele monstro lá do filme então é a tua consciência a te mostrar e a passar um filme muitas das vezes te coloca como uh, espectador, nem alguém que está só a assistir, está do lado de fora e a ver os outros a correr, e outras vezes até te coloca dentro da cena como se fosse um dos atores ou até o ator principal, tu começas a ser perseguido, ou até a perseguir alguém, então isso é que a nossa a nossa consciência é aqui onde Davi disse assim eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Senhor então quando nós enchemos a nossa consciência com a palavra de Deus os sonhos que vão acontecer os pensamentos que vão surgir na tua mente eles vêm desse cartão do, do disco duro do disco duro, do cartão de memória Então são os, são os sonhos de Deus São os pensamentos de Deus Pensamentos da palavra de Deus Não vem nada de coisa Paulo dá uma reforçada a isso no livro de Filipenses Capítulo 4, versículo 8 é, Tudo que vocês devem pensar Pensem nas coisas lá do alto Coisas que têm boa fama, têm virtude né, Que é bom E nisso vocês pensam Por quê? Porque o nosso subconsciente Ele não consegue distinguir se o pensamento é mau ou é bom se é positivo ou negativo E se tu pensas muito Tipo em mulheres Tipo fazer sexo com mulher Que não, não é tua mulher É aquela mulher que você tem uma queda E você está toda hora a pensar a Alimentar esse tipo de pensamento Quando você vai dormir Na verdade o diabo Como é malandro Ele vai tentar sugar Vai tentar apanhar alguma coisa tua Que você tem uma queda por aquela dama E vai trazer a imagem daquela mulher Para se deitar contigo no sono quando você começa a se deitar com essa mulher no sono, a fazer sexo, na verdade você está pensando que é mulher mesmo. E você, se não saber, você vai tá pensar, poxa, vai acordar bem prozinha. Pô, foi tão bom, tô, eu queria que fosse real, que é mentira. Não era mulher. Era o diabo colocou a imagem da mulher. Lembra que Jesus disse que o diabo ele tem poder também de se transformar em anjo de luz. Ele vai tentar te enganar, vai usar a imagem da mulher. Ele se transforma na imagem da mulher porque ele não é a mulher. Ele vai, você às vezes confidenciou com aquele amigo, para gosto daquela menina, mas não tenho chance, que... e você está na presença de Deus. Pronto, ele ouviu quando você falou isso, então ele vai trabalhar, ele fala, ah, ok, tapanhei, vai trazer a imagem da mulher, você se deitar, por quê? Porque ele precisa dessa energia sexual, que você vai desprender durante o sono, o ato, você vai produzir um tipo de energia, e essa energia ele vai precisar, ele precisa dessa energia para te atormentar, ele vai te fazer das suas com essa energia, na verdade é isso que acontece, então nós temos que ter cuidado, temos que guardar na nossa consciência a palavra de Deus, palavra de Deus, para não pecarmos contra Deus, porque se pecar é errar o alvo, o alvo aqui é glorificar a Deus. Você não está a Deus, você está, na verdade, está a tá gratificar os desejos da tua própria carne, o teu próprio ego, né? Fazer sexo, festa, ganhar dinheiro, ter fama, ser conhecido, me aplaudirem, enfim, coisas do gênero. Aliás, Jesus disse: Olha, quando vocês forem para ir evangelizar, não levam duas túnicas, duas duas vestes, duas roupas, levam só uma, não levam também duas sandálias não, e que okay. levam só duas não, levam só uma túnica, não levam duas, por quê? Duas está a dizer, não adianta, túnica nós entendemos o que que é a justiça de Deus, é a glória de Deus, túnica é roupa. A Bíblia diz que nós fomos vestido com a glória de Deus, nós fomos vestido com a justiça de Deus, nós fomos vestido com Cristo, Cristo, nós fomos vestidos com a justiça de Cristo, então duas túnicas é tentar e pregar falar de Deus mas na verdade aqui o, o, o, o a, ou seja, a figura principal da pregação não é Jesus, ou seja é Jesus e eu vou ter que dividir com Jesus eu também tem que bater palma porque eu prego bem porque eu, esses ali, sem mim, estavam perdidos, eu também prego bem, por isso que eles têm coisa. E aqui é um o erro, Jesus disse que não se pode dividir, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus disse que não divide a glória dele com ninguém. Então, nós fomos chamados para pregarmos Cristo, aqui quem deve levar a glória é Cristo, quem deve levar a glória é Deus. Então, quando nós satisfazemos ou gratificamos a nossa própria vontade, é ali um o problema. O diabo vai pegar e vai tentar trazer a imagem daquilo que a gente tem é queda e vai tentar, então, nos roubar roubar o coiso. Tentar nos distrair né? de nós estarmos em Deus. Nós temos que ter muito, mas muito cuidado. A cada pensamento colocamos esse fluido nervoso em um estado de ação e ele corre para qualquer parte do nosso corpo ou centro das atenções. Quando estamos muito animados ou interessados, ou... Como é que se diz? Quando estamos muito animados, há uma concentração dessa vitalidade na cabeça. E se não sabermos agora como restaurá-la e equalizá-la novamente no corpo, temos uma dor de cabeça ou condição entupida, que na linguagem normal se diz resfriado. Está a ver? Deus diz assim, o coração alegre é saúde para os ossos e para todo o corpo. O coração alegre. Deus quer, então, como é que se faz? Para a festa, a acontecer o Espírito Santo traz alegria no nosso coração. Lembras que o Reino de Deus Paulo define isso? Que não é comida, não é bebida. O Reino de Deus é aquele estado espiritual, né, de justiça, de paz e alegria no Espírito. Tá vendo? O Reino de Deus é isso aí. Quando nós entramos no Reino de Deus, quando nós, nós então encontramos essa alegria no Espírito, essa justiça e essa paz. E isso faz com que os líquidos os fluidos do nosso corpo não secam, não, não, não escasseiam e a festa continua, mas quando nós não, não estamos no reino de Deus, ficamos preocupados com o pecado que cometemos há 10 anos atrás o diabo fica nos toda hora -nos aquecer a cabeça, trazendo a mente, aquela, aquela imagem você vai pagar por isso você fica com medo, vem aquela outra autocondenação, na verdade te rouba a alegria, a paz a justiça no espírito, te rouba tudo isso aí, então o que é que vem? começa a secar esses líquidos Davi disse assim, enquanto eu guardei, escondi os meus pecados, eu não confessei os meus pecados, os meus ossos secavam, então nós temos que confessar nossos pecados, confessar a quem? A Deus, tu só deves confessar a Deus, não confessa mais a ninguém, confessa a Deus, pai eu pequei, contra ti eu pequei, Senhor, me perdoa, me perdoa, mas não justifica, não diz, olha, eu só fiz isso por causa disso, porque se não fosse, então você está querendo se mostrar que você é forte, isso irrita a Deus. Então, fala só mesmo você foi fraco e pecaste, caíste, pai, me ajuda, me restaura Então Deus vai te restaurar ao teu ao estado espiritual anterior, antes do pecado E, e a alegria do, da festa continua Os líquidos não secam no teu corpo e você vive na boa tem. Então, quando você também está muito alegre e não sabe equalizar essa alegria, meu irmão, vai dar, vai dar bandeira. Por quê? Porque esses líquidos, esses líquidos todos começam a subir. Está vendo? A Bíblia diz que houve lá seis talhas de pedra. Onde Jesus disse né, que nos servos, pegam essas seis talhas, encham com encham as seis talhas de pedra com água e levam até ao mestre Sala, para provar. Essas seis talhas de pedra representam os seis centros do, do, do sistema nervoso que transportam esses líquidos vitais, né, esses fluidos para todas as partes do nosso corpo, principalmente para a cabeça, porque a cabeça é um motor, e aqui na, na cabeça não tem muita funcionalidade. Então, quando nós estamos muito alegre, essas seis talhas, que é representado aqui pelos seis, é, seis sistemas nervoso transportam esses, li, esses líquidos rápido para a parte da cabeça, e se nós não sabermos equilibrar, então eles começam a dar dor de cabeça, a gente fica com dor de cabeça, cabeça, porque isso aí é sinal que está alguma coisa entupida, começa a dar enxaqueca, começa a dar algum peso, tipo um... tipo como é que diz? diz né Um, um mal-estar. Então, pode dar em resfriado isso, pode dar em resfriado, é o que se chama resfriado. Mas em regeneração há uma transmutação permanente desta essência vital para a consciência superior e um novo elemento introduzido no organismo. Este é o homem da festa, que é Deus. Reconhece como bem como o bem supremo, a renúncia do melhor ao Espírito. tá vendo? Então, o homem da festa, o mestre Sala, que eu tava ali para provar o vinho, para ver se o vinho tá aprovado ou não, a provar disso, olha, todo homem coloca o bom vinho primeiro. E quando todos já estão bêbados, já estão tibados, esse já não consegue ver mais se o vinho de boa qualidade, ou não. Quando a pessoa já está bêbada, já não consegue notar se o vinho, porque ele quer ficar já bêbado. Então, ele coloca o vinho mau. Mas você, noivo, poxa, guardaste o bom vinho por último. Ou seja, o bom vinho é essa alegria da festa, da nova vida, a nova vida em Cristo. Agora, essa é nova vida, é o bom vinho. Então, você foi aprovado. Deus te aceitou em Cristo, irmão. Não importa, não meça, não tenta medir a tua espiritualidade, a tua salvação com as tuas circunstâncias. Você pode até falhar, às vezes, falar um bocado de fofoca, às vezes, ter uma inclinação de coisas errada, você sabe que não é bom, mas você não faz, e se você faz, você se sente mal, você pede desculpa a Deus, você pede perdão, Por porque o teu espírito nasceu de novo, antes você então nem sentia isso quando não, nasces, quando não tinhas nascido de novo, mas hoje você se sente mal, não tem que confessar, eu fiz alguma coisa errada, então esse é sinal que você está salvo, você está salvo agora, para você se aperfeiçoar, isso é um processo, irmão. Isso vai... É de glória em glória. Deus está a trabalhar em ti, para tá te aperfeiçoar. Não perca esse tipo de dizer, eu acho que não estou salvo. Porque se eu estivesse salvo, eu não ia fazer isso. É mentira. Não faça isso, o diabo está te enganar. Não há ninguém perfeito aqui neste mundo. A ver, todos nós somos tentados. A Bíblia diz que todos nós somos tentados. Então... Não meça a tua tua salvação com as tuas circunstâncias, não. É, a tua salvação é posição, significa posição. Deus te posicionou como filho e a tua circunstância é condição. A tua condição não está ainda 100%, mas a tua posição já é de filho. Você já foi posicionado como filho. É aqui onde entra a grande diferença, posição e condição. A tua condição não é nada das boas, mas a tua posição é sua posição é única, é sui generi. E você está salvo, irmão. Deus te abençoe. Então, ficamos aqui, irmãos. Eu acho que passei mesmo do tempo, mas Deus abençoe a todos de uma forma grande e tamanha. Apóstolo Tiago, meu apóstolo, meu irmão, meu companheiro de luta. Amanhã eu te ligo, irmão. Te ligo, apóstolo. Vamos falar então um pouco, matar um pouco de saudade. Já é que não falamos. Te ligo amanhã. Fica então a promessa. Deus abençoe, irmão Rafael André, Joseph Prince... Deus abençoe, Apóstolo Tiago. Estamos juntos nessa fé, ganhar almas para Cristo, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais amanhã. Shalom.